Tenha calma, vai dar certo, tenha calma, tá certo? Bem pessoal, bem-vindos ao número 4, no tema 20, Formas e Normas de Referências 1. Nós teremos também o tema 21, Formas e Normas de Referências 2, tá certo? Nesse tema a gente vai ver, no primeiro, no tema 20, a gente vai trabalhar com a questão das, da formatação da citação direta, tá? curta e longa e indireta. A gente vai aprender na prática como fazer isso agora. Bem, pessoal, vamos entender o que é uma citação direta curta, uma citação direta longa e uma paráfrase de uma forma mais prática. Eu vou abrir o navegador, vou no Google Acadêmico, vou procurar um artigo meu, né, que é esse aqui, mediação da informação da Brapsi. Ele abriu agora, eu vou baixar. Vamos ver se ele consegue baixar. Se não conseguir, não tem problema nenhum. Que eu... Pronto, conseguiu. Está conseguiu. carregado aqui. Vamos lá, então. Bota a tela cheia. Olha só, esse resumo expandido, não foi nenhum artigo, esse resumo expandido eu publiquei no Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, o ENANCIB, tá, no ano de 2021. O nome foi Mediação da Informação e Letramento Informacional, Aproximações Conceituais no Contexto da Ciência da Informação. Aí eu fiz uma introdução, falei sobre o artigo, e aí eu vou citar né, para vocês uma referência tá, uh, indireta. Eu coloquei o seguinte: pega aqui um pouco do parágrafo anterior para a gente entender. Os usuários consumidores da informação, ao adentrar no cyberespaço, muitas das vezes por não possuir um conhecimento quanto ao trato da informação, acaba por não diferenciar quando a informação é verdadeira ou quando ela é maliciosa, como, por exemplo, as fake news. As fake news, segundo Araújo, 2020, uh, são notícias falsas ou ainda, segundo Almeida Júnior, enganosas, causam um grande prejuízo à sociedade. Segundo Almeida Júnior, essas falsas informações, geralmente, não circulam de forma pública na grande massa de informações da internet. Para o mês de junho de 2020, as informações enganosas são passadas de maneira informal, ou seja, de pessoa a pessoa, através de grupos do WhatsApp e demais redes sociais. O conteúdo disseminado, geralmente, possui uma linguagem operativa, confundindo muitos indivíduos que acabam dando crédito a essas informações falsas. Perceba que a gente veio falar das fake news, né? Vou até realçar aqui, a gente foi falar das fake news. Tá? E nessa questão das fake news, quem é que aborda? Nós temos aqui o Araújo, que aborda as fake news, né, chamando de notícias falsas. E o Almeida Júnior, por sua vez, considera as fake news como notícias enganosas. Tá? E aí tem todo o contexto. Olha, notícias falsas nem notícias enganosas não foram minhas as ideias. A notícia, a notícia falsa, a ideia foi de Araújo, é assim que ele chama, e as enganosas, por sua vez, de Almeida Júnior. Tá? A mesma coisa foi aqui. Ó, para Almeida Júnior, as informações enganosas são passadas de maneira informal. No texto de Almeida Júnior, né, que, que tem como referência aqui nesse trabalho... Ele comenta sobre isso, ele, ele destrincha né, em um parágrafo. E aí eu peguei a ideia que ele deu e atribuí, né, atribuí a Almeida Júnior os créditos da ideia dele. Quando eu vou fazer uma referência direta, nós temos dois tipos. A direta curta e a direta longa. Vamos pegar aqui, mais uma vez, um parágrafo anterior para a gente entender. Contudo... Ao se especificar a palavra mediação para a ciência da informação, CI, né, abreviação, o sentido desse verbete ganha um contexto singular encontrado apenas nessa área do conhecimento. A definição desse verbete, tanto no Dicionário da Biblioteconomia e Arquivologia, segundo Cunha e Cavalcante, 2008, ou seja, segundo esses autores, quanto no Tesouro Brasileiro de ciência da Informação, segundo Pinheiro e Ferres, Ferres 2014, ou seja, é, a informação que está no dicionário de biblioteconomia é oriunda de Cunha. A do tesauro é discutida por Pinheiro. Né? São encontradas por aproximação sem uma definição profunda. Então eles não dão uma definição, eles só aproximam e isso tem essa aproximação. Aí, segundo Cunha Cavalcante, a definição de mediação a partir de uma aproximação da definição de mediação cultural, ou seja, ela toma mediação cultural para explicar o que é mediação, é, possivelmente, da informação. Então, a mediação é aquele que exerce atividades de aproximação entre indivíduos ou grupos de indivíduos. Então, ela falou de mediação de forma geral. Tá? Então, essa aqui... Esse, essa citação, era, ela é uma citação original. Então, são palavras que não são minhas, são palavras que são de Cunha e Cavalcante, até tem a página de onde eu extraí. Aí eu continuo. Já para Pinheiro e Ferres, Ferres, Ferres, é, não paginado, porque o documento não, não consegui achar a página, né? ele usa a partir do termo mediadores da informação, ou seja... Mais uma referência, né, é indireta, é uma paráfrase. Aí eu chego para Almeida Junho 2015, página 25, e aí ele cita. Mas, Matheus, cadê as aspas? Eu já coloquei aqui, ó, Almeida Junho é, 2015, página 25, e citei. Por que ele está recuado? porque ele está assim, pequenininho? Porque né, é uma referência, né, uma, perdão, uma citação é, direta, longa, né, não é curta. Deixe-me ver se eu tenho aqui, aqui tem os textos, né, que eu, eu trabalhei, do Almeida Júnior, né, o do Araújo, que é Carlos Alberto Ávila, hum, deixa me ver mais, a da Pinheiro, né, Helena Vânia Pinheiro, então, está aqui os textos. Matheus, como é que eu faço isso no Word? Muito simples, eu vou explicar agora para vocês. Se eu tiver um processador de texto, no meu caso eu tenho o Word. Que meu Word, na verdade, ele é original, né? Não uso em software pirata. Todos aqui são originais. Como é que eu faço? Se eu tenho um conceito que esse conceito completa a minha ideia, né? vamos supor, ah, fui eu que escrevi, né? Eu boto. Eu coloco. Segundo Menezes, abre parênteses, 2021, publicação, página, deixa eu ver se tem página aqui, página, página, não tem página, né? não tem número de página. Então, eu coloco não paginado. Tá? Claro que eu tenho que fazer as referências bibliográficas dele. Segundo Menezes ah, 2021, não paginado, aí eu cito né? o processo de treinamento informacional preocupa-se formar o um sujeito através do desenvolvimento de habilidades gerando competências. A mediação... Então, essa, essa foi a reflexão que eu fiz. Eu vou colar. Mas, Matheus... É só pegar e colar, é só pegar e colar, mas tem um problema. Tem que estar na ideia do texto. Não adianta você colar algo sem uma ideia. Então, não adianta você colar um pedaço do texto solto. Não vai fazer sentido nenhum no texto. Então, vamos supor que eu esteja falando sobre mediação e letramento informacional e o autor, no caso, Menezes, que no caso sou eu, né, chegou a essa conclusão. Tá? Como é acima de três linhas, o que é que eu vou fazer. Eu dou um Enter. Como eu já coloquei aqui não paginado, né? tudo bem. Mas eu poderia falar segundo Menezes, né? ou como cita o autor, como cita o autor. Pode ser também. E aí eu citaria esse trabalho. Como é que eu faria? Primeira coisa que eu tenho que fazer, vou botar a tela cheia e fica mais fácil. Espaçamento de 1, um, fonte tamanho 10 fundo geralmente é Arial ou Times, nenhum mestrado. Então aqui eu vou colocar 12, que é o tamanho dela. E aqui eu faço isso. Ó. Eu arrasto para o número 4. Como eu omiti o pedaço do texto, né? Reticências. aqui eu fecho as aspas e ponho Menezes, maiúsculo, 2021, não paginado. Mas, Matheus, vem cá. E se fosse daquele outro jeito que você fez? Muito bem. Vamos supor que fosse do outro jeito. Segundo Menezes, 2021, não paginado. E fosse até três linhas, agora eu tenho que colocar tamanho 12, né? Pronto. Aqui eu tenho até três linhas. Vou colocar todos. Eu posso criar, clicar aqui, né e pincel de formatação, e copiar a ideia, porque fica bacana. Então, se eu estiver discutindo sobre o letramento informacional, eu posso fazer o seguinte: né, O letramento informacional, segundo Menezes. Como eu já falei letramente, eu vou suprimir essa parte. Preocupa-se em o sujeito, ou seja, a ideia, tá? eu peguei do autor, então eu tenho que citá-la. Mas, Matheus, vem aqui, tira uma dúvida. E se eu for o próprio autor e já tiver tido essa ideia antes e já publiquei, eu posso? Posso? No meu caso, eu teria que me auto-citar, uma autocitação. Não é tão recomendado falar a verdade, não. Não, a gente não recomenda que você ficar citando se citando o tempo todo. Contudo, se você acha que você já teve um pensamento, uma reflexão madura em relação a certos conhecimentos, né, uh, e essa reflexão ajuda você a construir um novo arcabouço, um novo texto, né? ela reforça suas ideias, esse, esse trabalho já foi publicado em algum local de respaldo, de respeito, né? com qualis ou, enfim, um grande reconhecimento para a área, é nada mais do que justo você citar. Né? Almeida Júnior faz isso, é, de vez em quando ele usa já filosofias que ele já teve, pensamentos que ele já teve. Matheus, eu vi que você usou um tal de pincel de formatação. É, se você quiser, vamos supor que isso aqui fosse uma referência bibliográfica, uma referência não, outra citação longa. Se você quiser, você pode muito bem clicar na citação curta, ele já copia a ideia aqui e quando você seleciona, ó, ele já deixa prontinha para você é isso é você adequar né botar o nome do autor aqui atrás e arrumar claro que isso aqui é um exemplo isso aqui nunca é não seria uma referência tá que você não vai estar um autor dentro de uma referência né um, não vai estar um é, um autor dentro de uma citação né senão seria apude seria uma citação de citação Matheus, como é que eu faria uma apude quer que você deu a ideia do APUD? sem problema a ideia do apude é o seguinte vamos lá uh, Suponhamos que eu tenha citado. Deixa eu ver aqui um. É cunha e cavalcante, tá? Vamos lá para cunha e cavalcante. Eu posso fazer o seguinte, ó. segundo. Cunha e Cavalcante. Porque vamos supor que eu não consegui alcançar essa obra do Cunha e Cavalcante. Procurei, não achei. Vamos supor que seja daqui a 10, 20 anos, eu não achei. Mas eu achei de Mateus. Então, segundo Cunha e Cavalcante, Apude Menezes, 2021, não paginado. E aí eu posso... Utilizar essa ideia aqui. Ó. Mateus, isso pode dar problema? Não. Contudo, é interessante que você busque a obra original. Até porque, com o Inca Volcante, ele está aqui. Com o Inca Valcant, ele está aqui. Então, você pode pegar muito bem a referência. Né, abrir seu navegador de sua preferência. Abrir o seu navegador de sua preferência. Procura o Google Acadêmico. E aí você digita para você encontrar Cunha Cavalcante aqui. Ó. Só que Cunha Cavalcante, nesse caso, ele vai estar com um livro. Tem um dicionário aqui, vamos ver se tem online... Não, isso aqui é uma resenha, não é um dicionário, tá? Não, não é um dicionário. Isso aqui seria uma resenha. Mas o livro deve ter na Play Store, tá? Vamos ver se ele baixou o livro. Temos sim, temos o dicionário aqui disponível no Google, tá? Ele conseguiu baixar de onde? Escola Arquivo. Então tem um um livro, né? um pedaço do livro. Então, não tem um livro ainda em si. Você pode procurar no Google Shop para ver se você consegue comprar. Vai que tenha. Olha aqui ó, na estante virtual, tá? Tem locais você pode comprar. É, mais em conta. Então, assim, a ideia é que vocês busquem de forma exaustiva tá, de onde é que vocês tiraram as ideias do texto. Não, não é somente copiar, colar, tá? não é somente é, dizer. É, é, esse é por desculpa, faltou, pronto. É você descobrir realmente a fonte, tanto que a maioria, a maioria dos... dos os periódicos, vamos né? ver em download aqui, a maioria, deixa eu abrir, ele vem com as referências, para que você possa acessar ó, os textos. Né? Vamos voltar aqui. Se a gente tem Gask, por exemplo, olha o livro dela aqui, ó, em e-book, gratuito, acessível no repositório da UNB. Então, assim, se você tiver acesso, bem, se não tiver acesso, é o último recurso que você faz, seria a pulo. Esses são os tipos de referência e como desenvolver cada uma delas. Vamos voltar agora para o nosso estúdio. Bem pessoal, e aí, viram, gostaram? Fica calmo que aqui é só a sua primeira parte, tá certo? Lembrando que a gente vai ver agora no tema 21, a gente vai ver as mesmas formas e normas de referências que no caso é a parte do, dois do trabalho, né, que é a parte da realmente referência da BNT, como a gente fazer as referências, né? qual tipo de fonte usar, se é maiúsculo, se é minúsculo, quais os itens que eu vou colocar. Só que aqui no tema 20 nós temos um texto denominado um guia completo sobre as referências bibliográficas nas normas da BNT, tá certo? Dá uma lida nesse tema, nesse texto, rapidinho, tá? E a gente se encontra no tema 21. Até mais, tchau, tchau!